O Ministério Público Federal cobra da União um pedido de desculpas por atos políticos no Bicentenário da Independência. O Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública na Justiça Federal do Estado do Rio de Janeiro contra a União por conta de uma suposta politização das comemorações pelo Bicentenário da Independência do Brasil em 7 de setembro do ano passado. A Procuradoria quer que a Justiça Federal condene a União pela omissão ou adoção de medidas insuficientes para evitar o que chamou de politização nas celebrações em torno dos 200 anos de independência do Brasil. O ato aconteceu no Rio de Janeiro, no tradicional bairro de Copacabana, na zona sul da capital. Reuniu milhares de pessoas. Naquele 7 de setembro do ano de 2022, o ex-presidente da República, Bolsonaro, ministros e políticos participaram dessa grande celebração. Perto do forte de Copacabana, Cabana, um palco foi montado e houve também algumas apresentações militares, porém, o tradicional desfile militar que sempre ocorreu no centro do Rio de Janeiro em 2022 não foi realizado. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, é dever do Estado brasileiro zelar pela neutralidade das Forças Armadas em relação a disputas político partidárias e também pela adoção de obrigações positivas que assegurem a observância dos limites da liberdade de expressão e seus integrantes do desempenho de seu papel constitucional. O Ministério Público Federal pede nessa ação civil pública a condenação da União por reparação de danos causados por meio de medidas específicas, como pedido público de desculpas e elaboração de relatórios sobre os fatos, além de adoção de medidas específicas e inibitórias de prevenção, como por exemplo a proibição de acampamentos em frente às instituições. Para o Ministério Público Federal, ficou claro, de acordo com o que se divulgou à imprensa, que as vésperas de o Brasil comemorar os 200 anos da independência, aquilo que se viu no país foi uma tentativa de converter a celebração cívico-militar em um ato de campanha em prol do ex-presidente Bolsonaro.